Tem uma noçãozinha mais ou menos do, do faturamento, Marinal? É, esse, pa, esse pacote né, que eu fechei é 60 vezes 10, dá quanto? É 600. É, pronto. uns 2.000. 200, 2.000? Bom dia, professor, tudo bem? Eu de volta. Oi, que legal falar com você mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Professor, eu tenho uma uma cliente que ela foi alguém me indicou e eu ainda não atendi ela ainda não conheço, mas ela enviou um vídeo para mim, um vídeo não, uma uma, uma gravação de voz, né? E ela explicando que está com rouco, assim, é afonia, né? Que a pessoa vai falar, mas vem a voz rouca. Hum. Mas ela falou para mim que isso aconteceu porque ela teve um problema emocional do lado do lado afetivo. E ela falou para mim também que está tomando medicações para dormir, sente muita dor de cabeça. Aí esse lado que é, eu... Como eu fiz o, a, o físico e agora eu estou no estou né? Uhum. Aí ela está com esse problema que, que atingiu as cordas vocais, a, a, a fonia dela, a voz, né? Uhum. Aí eu estou na vida. Quando eu for trabalhar, eu vou trabalhar a área da garganta, a, a, a emoção, no caso, seria é, a emoção da tristeza, aquele? Então vamos lá. Vamos estudar o cliente, né? Você está aí Ei. estudando o cliente. Vamos estudar o cliente. Ela já deu a dica para você que esta Pô, longidão, ela ocorreu, está ocorrendo, porque ela teve um quadro emocional aí que deixou ela abalada. Foi. Tá? E você comentou que ela tem enxaqueca. Tem também. Tem também. Você vai começar a atendê-la. É. Isso. É... Só me fala sim ou não, tá? Não vai comentar nada da sua cliente aqui. Você é, sabe é. O, qual é a questão que envolve a parte emocional? Sim. Isso, não precisa falar o que é, tá bom? Eu não quero que você dê pistas, até porque ficar você vai atender e tal. A gente não quer querer ficar adivinhando quem é a sua cliente. É. Então, vamos lá. É, primeiro passo. Então, só para entender, a, a Marinelma é nossa aluna. Você está com a gente desde quando, Marinelma? Eu estou desde o do, do, do início do ano que começou o, o, MD, o físico, né? Isso. Acho que foi em, em março. Tá. Foi em março e, o, e foi Joia. E aí o MAD, você também adquiriu o curso MAD. O agora. Que... Isso, agora em setembro. Foi. Isso. Então, está dentro de um processo... Um procedimento natural, o aluno chega, faz um curso, uhum. gosta e quer se aprofundar o que a Maria está fazendo. É. É, o que eu diria para você é aquilo que eu tenho como uma regrinha básica do curso. Primeiro atendimento, PG. Você lembra o que é PG, né? PG é o protocolo é. geral. No que você for fazer o protocolo geral certamente a enxaqueca que ela sente, ela vai melhorar bastante. Tá? Por mais que você saiba já alguma coisa que ela passou, que ela está passando, ela ainda de fato não veio para o atendimento. Ainda vocês estão ainda num processo de, de aproximação terapêutica. Então essa aproximação terapêutica... É, este acoplamento terapêutico Esse nível de confiança Ele vai aumentar em você Porque ela está vindo por indicação Você falou, né? É, e a indicação dela é pelo afono, viu? Que já foi, É minha cliente também É oh. a afono que indicou Porque Sim. ela disse que é parte emocional Então, quer dizer, ó Presta atenção ó, ó, Pessoal é dica para a porque ela perguntou Mas é dica para todos os alunos e quem está aqui A Fono tem licor. A cliente está vindo Você acha que a Fono está te avaliando também ou não? Eu acho que é porque a Fono ela é minha cliente já também, né? Ela já teve Sim. uma média Sim, mas você acha que a Fono está te avaliando também ou não? pode ser né também sim bem grandão para você a fono é sua cliente ela não ia colocar o nome dela te indicando à toa é a primeira indicação que ela te faz segunda segunda tá então você tá adquirindo muita confiança junto à sua fono a ponto dela colocar o nome dela validando você. Então, ela, você sempre está entregando resultado, a cliente dela fica bem, o nome dela fica bem e vocês ficam bem. Então, quando é. a gente recebe a indicação de alguém, né, é muito legal, é gostoso, porque o meu trabalho está sendo valorizado e por uma profissional, né, que também está sendo indicado. Então, é atenção total. Tá? Atenção total para todo mundo mas é, é muito importante esse momento quando a gente recebe uma indicação quer dizer que ele está no caminho certo tá bom então seguindo o que é trivial no nosso curso é dar aquele atendimento para cliente ser um bom ouvinte ser uma boa ouvinte a fono então a fono já passou alguma coisa para você você já sabe o grosso da situação você não sabe o todo você sabe um tiquinho assim da situação. E a depender da sua abordagem junto à sua cliente, a sua cliente vai é, é, se entregar terapeuticamente para você. Então é, é um momento crucial, sabe? Do encantamento. Então esse encantamento tem que é, concretizar no atendimento e no resultado para a cliente. E para fazer isso é continuar fazendo aquilo que você vem fazendo com maestria. Como eu sei, eu tenho te acompanhado na sua rede social. Obrigada. Vejo seus posts, sempre vejo que você está postando, sempre vejo que os seus clientes gostam, sempre vejo que os seus clientes comentam. Então, faça aquilo que está no curso. Faz protocolo geral, primeiro atendimento, evite de entrar na parte emocional nesse primeiro atendimento, embora você já saiba alguma coisa. Faça um atendimento para ela ter o alívio da dor de cabeça e esse atendimento é aquele atendimento que você faz também para ela criar mais vontade de voltar. Agora, o que mais também está prejudicando ela, que ela me falou, né? que a própria cliente falou, que é o problema da roupa que ela... Tipo que é, a fonia, que a pessoa perde a voz, a voz fica saindo roubo. Uhum. Isso, e, então... E esse sim. remédio que ela está tomando, que ela só está conseguindo dormir com o remédio. Então, vamos lá. Lembra no curso? No curso tem lá, eu falei já algumas vezes e vou falar agora. Todos os pontos que a gente massageia no pé, tem a carga física e também tem uma carguinha emocional. Essa rompidão Que já está identificada Que tem muito a ver com a parte emocional Ela é resultado Da casa suja Lembra da faxina? Uhum. Lembra na base do curso? A pessoa uhum. Ela está passando por esse quadro Por quê? Porque emocionalmente Ela está é, Muito suja Vamos dizer assim Ela precisa fazer uma faxina então, antes de você fazer o emocional, a gente precisa tirar da frente aquilo que está na cara que está na frente e não está legal. Ou seja, faz o protocolo geral. Fazendo o protocolo geral, não se assuste se a sua cliente já melhorar da rompidão. Porque vai. Porque vai. O quanto vai melhorar? Aí, aí, é o, aí é a magia do nosso trabalho. É o contato pessoal, com a cliente, é abordagem, é o fazer, é fazer uma nova sessão e ir melhorando. Então, nesta primeira sessão, certamente eu sei que você vai fazer o acompanhamento dela, né, porque você faz isso, e ela já é. vai falar, tenho certeza, olha, Marinalva, já melhorei, não melhorei tudo, Marinalva, mas parece que já está melhorando. Por quê? Porque esta faxina que o pro, pro, protocolo geral promove... Já vai dar uma liberada legal E aí lá na segunda sessão Você vai atender ela quando? Eu vou, ela Se comunicou comigo ontem uhum. Aí é, Hoje é que eu vou Isso. Falar com ela Isso. Então você falando. vai atender ela hoje Amanhã eu falo com você direitinho que agora Entendi. eu estou tô... Tá, então você vai atender lá hoje Provavelmente semana que vem Você vai atender de novo Então lá na segunda sessão, na semana que vem Aí você entra na parte emocional. Porque é. nesse contato hoje, o que você vai fazer nesse contato hoje? Você vai ter uma análise mais abrangente dela, daquilo que ela tem que entregar hoje. E já começar a estruturar o iceberg dela, né? Vai começar a desconstruir aquelas dores que ela tem. Até você encontrar o um núcleo. E encontrando o um núcleo, como você tem o MAD, né? O modo avançado das dores emocionais, Aí você vai ter como trabalhar os cinco elementos nela. Fazer a harmonização com os cinco elementos. Fazendo essa harmonização, eu não posso assinar embaixo, né? Mas eu tenho certeza que ela vai melhorar muito. Vai. E aí você precisa, vai dando feedback pra gente do eu, resultado. Tira uma dúvida, que eu tenho uma. Como eu estou no MAD agora, né? <risos> Olha só. Por exemplo, que eu vou é, atender um cliente que ela é o elemento madeira, né? Uhum. A raiva, né? Raiva. Raiva. É, Aí, se eu for trabalhar, trabalhar essa pessoa, eu tenho que trabalhar também o fígado, no caso, os dois, o elemento, o que está sendo prejudicado e o outro, os dois, né? Ou, ou só tenho que trabalhar... O outro que vai harmonizar. Hum, boa pergunta, boa pergunta. Vamos voltar para a base do curso de novo? Uhum. Voltar para a base do curso quer dizer fazer sempre o PG. Sempre fazer o PG. PG é o protocolo geral. No protocolo geral existe fígado? Sim. Dada a resposta para você? Sim. Meu Deus, já trabalhei em casa. É. Isso. Então, o órgão, por mais que aquele órgão está demais, você deve trabalhar ele também, no PG. No PG, aí. É, no Tava... PG você também trabalha ele. Ah, agora eu vou fazer uma harmonização. Ah, então você vai dar uma atenção. Então, para controlar a madeira, tem que trabalhar metal. Metal é. é pulmão e o que mais? O intestino delgado, né? Não, intestino grosso. Ah, bom. Né? É. Isso. Então você vai trabalhar metal, que o elemento metal tem o órgão pulmão, né? Tá aqui, ó. O elemento metal tem o órgão pulmão e a víscera e o intestino grosso. É. Você trabalhando no é. metal, você tem a tendência, né? Dentro da lei de controle, de controlar essa raiva, diminuir o elemento madeira. Entendi. Aí eu, eu reservo essa parte do, do, da final, para eu deixar para o final, né? mais ou menos uns, é, uns cinco minutos, é, professor? É, eu pode deixar um pouco menos, tá? Quanto, quanto menos, mais, tá? Quanto menos, mais. É. Lembrando que, o, que é isso, tá? Pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso tem os dois pés tem os dois pés aí é. agora assim eu, no caso eu tenho que, que começar pelo o, o direito né é invertido né o é invertido e, e o outro eu desço né no esquerdo isso sempre começar pelo pelo pé direito e depois fazer o pé esquerdo sim mas o intestino grosso essa é a dúvida que eu tenho o intestino grosso vamos lá eu então, faço o lado direito o tá. invertido, né? Não, vamos, vamos lá. No nosso mapa, daquilo que eu acompanho, daquilo que eu tenho feito, daquilo que dá certo, eu acompanho este mapa. Tá? Certo, eu tenho esse mapa. Isso, esse mapa tem a minha assinatura, né? Tem a minha assinatura. Certo. Então, nós temos de forma igual. Igual. Intestino grosso no pé direito. Aqui, ó. Pé direito. Pé direito aqui, isso. Aqui, pé direito, te ensino grosso e te ensino fino aqui. E também no pé esquerdo também tem ele inteiro. É. Né? Então ele tem igual, de forma igual, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Tá bem? Entendi. Se você for olhar no mapa, eles são inteiros aqui e são inteiros aqui. Tá bom? Eu acompanho por esse mapa. Tá bem? É. Tá bom. Joinha? Soinha, professor. Muito e os obrigado. negócios? Vamos falar de negócios? Vamos falar de negócios. Vamos vamos falar de negócios. Como que está a parte financeira? Olha, a parte financeira, esse mês, deu uma caidinha um pouco, porque eu estava atendendo muito, né? Mas porque, como eu falei para o senhor, eu coloquei a promoção. Aí, eu agora retirei a promoção e mantive... Aqui, ao término do, do pacote do pessoal, eu mantive, né? Uhum. Mantive o pacote, ainda com os valores baixos. Uhum. Aí agora eu já estou entrando no valor normal, dos pacotes normais. Uhum. Aí agora eu estou com três clientes com o pacote normal. Que é, eu fechei dois pacotes. É, cada consulta R$60, 10 sessões Bom, parabéns aí, Dois clientes com esse pacote E agora vai chegar essa outra E tem a, a primeira cliente minha também né? uhum. E ela deu uma estacionada porque melhorou Mas aí essa semana ela já retornou para mim Falando que vai recomeçar de novo bom. tem outra cliente também, que mora do lado da casa dela. Legal. Fome também falou também para mim, olha, eu vou, eu vou voltar de novo com você, porque eu estou com problemas de, de é, cãibras. Uhum. Cãibra emocional, provavelmente, tá? Cãibra tem muita tendência a ser emocional. Tem uma noçãozinha, mais ou menos, do, do faturamento, Marina Olha... Esse, pa esse pacote né, que eu fechei é 60 vezes 10. Dá quanto? É 600. É, pronto. 1.200, 2.000. 2.000? Opa. É. 2.000? Legal, uma é. grana boa. Se Deus quiser, as portas vão se abrir. Só tá faltando eu fazer é, o cartãozinho individual. Cartãozinho. Uhum. Porque o advogado mesmo já falou para mim: cadê os cartões? Tá me é. quando eu o jogo, uhum. vou jogar é, os meus amigos que são advogado, promotor, juiz, não sei o quê. Né? E eu sempre tô falando: ó, oh, tô toda de forma aqui, meus pés, tá tudo ok, blá, blá, blá. <risos> E eles uhum. ficam perguntando, eu disse ah, é uma amiga minha que está fazendo reflexologia, eu estou fazendo com ela. Hum. Aí está que no... querendo esse eu vou fazer oh. esse cartão. Então, eu ainda tenho que. que é, eu ainda não sei como é que eu vou fazer esse cartão. Primeiro passo: procura uma gráfica na sua cidade aí. Hum. Na Senhora... Isso, vai lá na gráfica onde faz, né? na editora ali, e procura. Aí você vai lá, ah, eu queria fazer cartão, cartão de visita. Ah, o que, que você faz? Aí você vai falar para ele o que você faz, tal, vai falar aquilo que você quer, algumas palavras, termos que você quer. E aí a pessoa na gráfica, ela vai criar uma arte, uma arte, e vai mandar para você analisar, ver se você aprova. Tá? Aí você analisa. Ah, ficou legal aqui, mas tira aqui, coloca ali, muda essa cor, coloca outra cor. Aí até que a arte fica pronta. Eu abri, eu abri um e-mail, sabe, professor, vai assim, uhum. é assim. Reflexologista, Marinelma, Marinelma Brandão, mãos que gmail.com Isso. Tá bom, esse mãos que ajuda. Tá eu eu... Que ajuda. É. Então, é, o que eu diria para você? É aquilo, aquilo que eu faço, tá? Sempre que quando eu tenho uma ideia, né? Tenho uma ideia. Por exemplo, vou fazer um vídeo. Por exemplo, vou fazer um vídeo. O vídeo tem que ter um nome. Tem que ter um nome, tem que ter um título. Então, eu escrevo várias formas daquele título. O vídeo é sobre isso, eu escrevo, eu escrevo vários textos, várias sugestões de títulos. Vários, vários, vários, várias. várias, várias, várias. Aí eu analiso aquela que se encaixa melhor Aquela que fica mais atrativa Inclusive mais eu copiei até um do senhor é. Só que eu fiz no meu, né? Mas eu uhum. copiei assim Eu digo, ó, está ótimo, eu gostei que está Legal Aí eu copiei assim, né? O, o, como o senhor fez Só que eu botei do, do, na minha coisa, não sei. Uhum. Eu sei Legal. como é Tá, então é é, isso Então você tem que trabalhar com a sua criatividade Para achar o melhor título Quando você for criar um story também O que é que você vai escrever no story Vê se está escrito certo tá? Cuidado com a ortografia é. Tá, bom? tá te ajudei, bom Te ajudei, Marinalma? Me ajudou e muito, professor Me ajudou e e muito Porque assim é A clareza do protocolo geral Que já trabalha Uhum, né? Que está, digamos, em excesso, uhum. e depois é que eu faço outro. Mas aprendo a fazer só o geral mesmo. Isso, já vai ajudar bastante. E aí nas próximas sessões você vai avançando na parte emocional. Tá bom, professor. Bem? Obrigada. Mas adorei falar com você. Tudo de bom para você, tá bom? Obrigada. Bom dia. Deus abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo. Faça o curso com o professor. Obrigado. O curso é maravilhoso. Dá toda a atenção aqui, uma atenção que ele está me dando aqui. Ó. Eu só estava só aguardando a live. Eu digo, meu pai, desde sete horas eu estou dizendo, cadê o professor? Que eu não quis ir lá no, no, no, no Stories lá, não, não, não direto não. Eu vou esperar ele entrar na live. Aham, legal. Hoje começou um pouquinho mais tarde. Vale, não, é a gente... Deus vai abençoar vocês Amém,